Voltamos à Terra muitas vezes, permanecendo em suas sociedades com pequenos intervalos, desde os primórdios do ano de 1906. Múltiplos deveres ali nos chamavam. Era o campo vasto de nossas experimentações mais eficientes, porquanto... Tendo de reviver ainda muitas vezes em suas arenas, tornava-se de grande utilidade o exercitarmos entre nossos irmãos de humanidade os conhecimentos gradativamente adquiridos nos serviços da espiritualidade. Assim foi que, sob os cuidados de Aníbal de Silas, mas tendo por assistente prático a experiência secular de Souri ao mar, dilatamos as lides de beneficência iniciada sob a direção de Teócrito, multiplicando esforços para servir a corações sofredores sob as doces inspirações das lições messiânicas, quer os deparássemos ainda grilhetados nos planos da matéria, quer em lutas permanentes do invisível. Servimos nos postos de emergência da colônia que pertencíamos, como no Hospital Maria de Nazaré e suas filiais. Integramos caravanas de socorros a infelizes suicidas perdidos nas solidões do invisível inferior, como nos abismos terrenos, acossados por falanges obsessoras. Seguimos no rastro de nossos mestres da vigilância, aprendendo com eles a caça-chefes temíveis de falanges mistificadoras, perseguidores de míseros mortais, aos quais induziam muitas vezes ao suicídio. Visitávamos frequentemente reuniões organizadas por discípulos de Allan Kardec, com eles colaborando tanto quanto eles próprios permitiam. Acudimos a imperativos de muitos sofredores alheios às ideias espiríticas, mas verdadeiramente carecedores de socorro. Devassamos prisões e hospitais. Descobríamos desolados sertões brasileiros e africanos, cogitando de fortalecer o ânimo e prover socorro material a desgraçados prisioneiros de um mau passado espiritual, Agora as voltas com testemunhos recuperadores em envoltórios carnais desfigurados pela lepra, amesquinhados pela demência ou assinalados pela mutilação. E nos atrevíamos até pelos domicílios dos grandes da terra, onde também possibilidades de dores intensas e de graves ocasiões para o pecado do suicídio enxameavam, não obstante as fictícias glórias de que se cercavam. E por toda parte onde existissem lágrimas a enxugar, corações exaustos a reanimar, almas vacilantes e desfalecidas pelos infortúnios a aconselhar, Aníbal levava-nos a fim de nos guiar aos ensinamentos do mestre modelar, com os quais aprenderíamos a exercer, por nossa vez, o apostolado sublime da fraternidade. Ostensivas por meio da colaboração mediúnica organizada para fins superiores, ocultas e obscuras por ações diversas, impossíveis de serem narradas na íntegra ao leitor, nossas atividades multiplicaram-se durante muitos anos nos diferentes setores da caridade. E, se mais de uma vez indóceis aflições nos surpreenderam ao contato das angústias alheias, no entanto, mais vezes ainda obtivemos doces consolações ao sentirmos haver nossa boa vontade contribuído para que uma e outra lágrima fosse enxuta, para que um e outro desgraçado acalentasse as próprias ânsias às sugestões santas da esperança, um e outro coração se aquecesse ao lume sagrado do amor e da fé, que igualmente aprendíamos a conceituar. A cada lição do Evangelho do Senhor explanada pelo jovem catedrático, a cada exemplo apreciado do Mestre inesquecível, seguiam-se testemunhos nossos, na prática entre os humanos e os desventurados sofredores, assim como análises através de temas que deveríamos desenvolver e apresentar a uma junta examinadora, a qual verificaria nosso aproveitamento e compreensão da matéria. Frequentemente, pois, produzíamos peças vazadas em temas elevados e inspirados no Evangelho, na moral, como na ciência, romances, poemas, noticiários, etc. Uma vez aprovados, estes trabalhos poderiam ser por nós ditados ou revelados aos homens, porquanto instrutivos e educativos, convenientes, por isso mesmo, à sua regeneração. E o faremos pela operosidade mediúnica, subordinados a uma filosofia, ou servindo-nos de sugestões e inspirações a qualquer mentalidade séria capaz de captar-nos as ideias a respeito de assuntos moralizadores ou instrutivos e, quando reprovados, repetiríamos a experiência até concordar plenamente o tema com a verdade que esposávamos e também com as expressões da arte de que não poderíamos prescindir. Os dias consagrados a tais exames eram festivos para todo o burgo da esperança. Legítimos certamens de uma arte sagrada, a do bem, o encanto que de tais reuniões se destacava ultrapassava todas as concepções de beleza que antes poderíamos ter. Esforçavam-se as vigilantes na decoração dos ambientes, na qual entravam jogos e efeitos de luzes transcendentes e indescritíveis em linguagem humana, enquanto luminares de nossa colônia, como Teócrito, Amiro de Guzmã e Aníbal de Silas, se revelavam artistas portadores de dons superiores, quer na literatura como na música e oratória descritiva, isto é, na exposição mental, por meio de imagens das produções próprias. De outras esferas vizinhas, desciam caravanas fraternas a emprestarem brilho artístico e confortativo às nossas experimentações. Nomes que na terra se pronunciam com respeito e admiração, acorriam bondosamente a reanimar-nos para o progresso, ativando em nossos corações o mínimos o desejo de prosseguir nas pelejas promissoras. Não faltaram mesmo em tais assembleias o estímulo genial de vultos como Vitor Hugo e Frederic Chopin, este último considerado suicida na pátria espiritual, dado o descaso com que se ativera relativamente à própria saúde corporal. Ambos, como muitos outros, cujos nomes surpreenderiam igualmente o leitor, exprimiam a magia dos seus pensamentos, dilatados pelas aquisições de longo período na espiritualidade, por meio de criações intraduzíveis para as apreciações humanas do momento. Tivemos, assim, a ocasião de ouvir o grande compositor que viveu na Terra mais de uma experiência carnal, sempre consagrando a arte ou as belas letras as suas melhores energias mentais, traduzir sua música em imagens e narrações numa variedade atordoadora de temas, enquanto o gênio de Hugo mostrou em lições inapreciáveis de beleza e instrução a realidade mental de suas criações literárias. O poder criador desta mentalidade, a quem a Terra ainda não esqueceu e que a ela voltará ainda a serviço da verdade, servindo-a sob prismas surpreendentes, verdadeira missão artística a serviço daquele que é a suprema beleza, deslumbrava nossa sensibilidade até as lágrimas, atraindo-nos para adoração ao ser divino, porventura com idêntico fervor, idêntica atração com que a família. Faziam Aníbal de Silas e Epaminondas de Vigo, valendo-se do Evangelho da Redenção e da Ciência. Era o pensamento do grande Hugo vivificado pela ação da realidade, concretizado de forma a podermos conhecer devidamente as nuances primorosas das suas vibrações emotivas, transubstanciadas em assuntos encantadores da epopeia do espírito, Através de migrações terrenas e estágios no invisível, o que equivale dizer que também ele colaborava na obra de nossa reeducação. Surpreendeu-nos então a notícia, ali ventilada, de que o gênio de Victor Hugo se confirmava na Terra desde muitos séculos, partindo da Grécia para a Itália e a França, sempre deixando após si um rastro luminoso de cultura superior e de arte. Seu espírito, pois, em várias idades diferentes, tem sido venerado por muitas gerações, cabendo-lhe positivamente a glória de que se cerca em planos intelectuais. Quanto ao outro, Chopin, alma insatisfeita, que somente agora compreendeu que, com o humilde carpinteiro de Nazaré, encontrará o segredo dos sublimes ideais que a saciarão, em miríficas expansões de música arrebatadora, transportada da magia dos sons para o deslumbramento da expressão real, deu-nos o dramático poema das suas migrações terrenas uma delas anterior mesmo ao advento do grande emissário mas já a serviço da arte cultivando as belas letras como poeta inesquecível que viveu em pleno império da força na roma dos césares Quanto a nós outros, os ensaios que deveríamos levar a efeito seriam igualmente traduzindo nossas criações mentais em imagens e cenas, como faziam nossos mentores com suas lições e os visitantes com a sua gentileza. Para tal desiderato, havia o um concurso de técnicos incumbidos do menedroso serviço, equipe de eminentes cientistas, senhores do segredo da captação do pensamento para os aparelhamentos transcendentes a que nos temos referido. Alguns médiums da confiança de nosso instituto eram atraídos a essas reuniões sob a tutela de seus guardiães e aí entreviam dificultosamente o que para nós outros se revelava com todo o esplendor. Seria para eles um como estímulo ao trabalho mediúnico a que se comprometeram ao reencarnar, instrução inerente ao programa da reeducação conveniente ao seu progresso de intérpretes do mundo invisível e meio menos dificultoso de prepará-los para desempenhos que viviam em nossas cogitações de aprendizes. Então... Empolgava-nos santo entusiasmo por julgarmos fácil tarefa o inteirar os homens das novidades de que nos íamos apossando, certos de que seriam imediatamente aceitos nossos esforços para bem informar. Não contávamos, porém, com o um empeço desconcertante que é o pouco desejo existente no coração dos médiuns de sinceramente se ativarem por causa dos ideais cristãos, que eles julgam defender quando permanecem incapazes para uma só renúncia, avessos aos altos estudos a que será obrigado todo aquele que se julgar iniciado, Amornados no desamor à redenção de si próprios e de seus semelhantes, aos quais têm o dever sagrado de defender da ignorância relativa às coisas espirituais, uma vez dotados, como são, de faculdades para tanto apropriadas. E quando desarmonizados consigo próprios e as esferas iluminadas, traduzem efeitos mentais, conceitos pessoais, convencidos de que interpretam o pensamento dos espíritos, quando a verdade muitas vezes manda que se afirme que nada fizeram a fim de merecer o alto mandato, nem mesmo a moralização da própria mente. E é com a mais profunda tristeza que assinalamos nestas páginas, escritas com o nosso mais ardente desejo de servir, o desgosto de quantos se interessam pelo bem da humanidade, em além-túmulo, ao observar a falta de vigilância mantida pelos médios em geral, seus parcos desejos de se desprenderem dos atrativos, como das ociosidades imanentes ao plano material, esquivando-se ao dever urgente de se despojarem de muitas atitudes nocivas ao mandato sublime da mediunidade, das quais a voz dulcíssima do bom pastor ainda não conseguiu desprendê-los valemos nos pois, destas divagações para ressaltar o fato de que eles mesmos, os médiums, infelizmente dificultam a ação dos espíritos instrutores do planeta, porquanto muitos aparelhos mediúnicos excelentes em suas disposições físico-psíquicas resvalam para o ostracismo e a improdutividade de coisas sérias, Enquanto em torno se acumula o serviço do Senhor, por falta de bons obreiros do plano terreno, e a humanidade braceja nas trevas, em pleno século das luzes, prosseguindo desorientada a falta do pão espiritual, faminta da luz do conhecimento, sedenta daquela água viva que lhe desalteraria a alma desconsolada e entristecida,